Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quer saber como ter mais foco nos estudos e parar definitivamente de procrastinar na hora que você tem que estudar? Então fica comigo que eu te explico já já depois da vinheta. Vamos lá. Você encara os livros, tenta fazer a tarefa ou estudar para um exame, mas definitivamente não consegue? Alguma coisa atrapalha a sua concentração e você acaba se distraindo muitas vezes até com o celular, televisão, redes sociais ou até o videogame? Bom, e aí com tudo isso o estudo vai ficando para depois. Assim é dia após dia, né? o que compromete definitivamente o seu desempenho acadêmico a performance nos concursos e os seus objetivos de carreira de um modo bem geral. Bom, você já passou por essa situação ou por essa experiência em algum momento? Se a resposta é sim, a primeira coisa que você precisa saber é que você não está sozinho e perdido na multidão. Muito pelo contrário, tem uma multidão com você. Muita gente enfrenta ou já enfrentou a mesma dificuldade para conseguir estudar, mas também muita gente já superou essa dificuldade. Ou seja, a falta de foco nos estudos não é uma condição permanente. Você pode e deve mudar. O primeiro passo é esse que você acabou de dar exatamente agora. Reconhecer o problema e procurar uma solução. Neste vídeo aqui eu vou trazer... Oito dicas, presta atenção, oito dicas para você ter mais foco nos seus estudos. Vamos lá? A dica número um, primeiro, programe-se. É mais fácil procrastinar a hora do estudo, principalmente se você improvisar na organização do seu dia. A dica aqui é programar a sessão de estudo ainda num dia anterior. Antes de dormir, por exemplo, considere todos os compromissos que você vai ter no dia seguinte e escolha o melhor momento para você conseguir estudar. Se for da sua preferência, pense em um horário livre de total distração. Por exemplo, para quem trabalha, pode ser bem cedo, antes de sair de casa. Ou no intervalo do almoço, quem sabe. Para quem cuida dos filhos, pode ser quando eles estiverem na escola. Assim, você certamente começará o dia com uma decisão a menos para ser tomada. A dica número 2: tenha um plano de estudo. No mesmo momento que você reserva um horário na agenda do seu dia seguinte para você conseguir estudar, já pode planejar qual será o seu foco naquele dia. Por exemplo, se você precisa estudar para um concurso, você pode reservar o dia apenas para resolver questões de matemática, de provas anteriores, por exemplo. Nesse caso, basta deixar separado ali os exames que você vai utilizar para aquele estudo. Quando você faz isso, você elimina mais uma tarefa, o que economiza tempo e resume o processo sobre sentar e estudar. A dica número 3, prepare o ambiente. No cenário ideal, você estuda em um ambiente que tem que ser calmo, quieto e principalmente confortável. Mas é melhor que não seja confortável demais, como a sua cama, por exemplo. Em vez disso, procure sentar junto à sua mesa, à escrivaninha, com uma postura ereta que isso vai favorecer definitivamente a sua concentração. Em cima da mesa, deixe apenas materiais que vai utilizar naquela sessão de estudo. E além disso, é bom você ter uma garrafinha de água ali, ou quem sabe uma xícara de café, que certamente vai te ajudar. Se a ideia é uma bateria longa de estudos, deixe à mão um lanche simples, como uma banana, para você não precisar ir até a cozinha no meio dos seus estudos. E a dica número 4, elimine as distrações. Atenção, pois esta é uma das dicas mais importantes de todas as que nós vamos ver aqui. Um dos principais inimigos da concentração para os estudos é o celular e suas constantes notificações. WhatsApp, Instagram, Facebook e outros tantos aplicativos produzem muitos estímulos que certamente a todo momento vai lhe tirar o foco e a atenção. E se você reagir a cada um deles... Fica muito difícil você conseguir se concentrar. Então, no horário determinado para esses estudos, coloque o celular em módulo avião. Coloque no modo avião. Ou, então, desligue o aparelho. Para algumas pessoas, a simples presença do aparelho no mesmo cômodo já causa uma vontade absurda de dar aquela espiadinha. Então, tira ele do cômodo em que você está. Se esse é o seu caso, deixe o smartphone longe de você em outro lugar da casa. E a dica número 5, faça pausas conscientes. Se você precisa estudar por muitas horas, mas você acha difícil manter a concentração por tanto tempo, faça algumas pausas curtas entre sessões de 30 a 40 minutos, por exemplo. Você também pode usar a técnica do Pomodoro, que já foi mencionada em um outro vídeo aqui do canal. Sessões de 25 minutos de foco total, sem distrações, intercaladas por pausas de 5 minutos, vão te ajudar muito. A cada quatro sessões de foco, você tem direito a uma pausa de pelo menos 15 minutos. Mas atenção, não use essas pausas para jogar videogames, ligar a televisão ou conferir as redes sociais. Se você fizer isso, pode ser muito difícil voltar para os estudos. Cuidado! Em vez disso, aproveite as pausas para fazer alongamentos, passar um café, ir ao banheiro ou arrumar a casa, por exemplo. E a dica número 6. Quebre o seu plano em micro tarefas. Quando for muito difícil se motivar para começar uma sessão de estudos, analise o seu plano e selecione ali os menores objetivos possível. Se você precisar ler um capítulo inteiro de um livro, por exemplo, estabeleça como meta inicial ler apenas uma página. É uma maneira de você ir criando o que em inglês se chama de momento, o impulso inicial para você conseguir realizar algo. Para facilitar o acompanhamento das pequenas subdivisões do plano de estudo que você ali criou, você pode e deve criar um checklist em um aplicativo de organização, por exemplo, de organização de tarefas. Existem inúmeros por aí. E a dica número 7 para você é priorize longos períodos de estudo. Como eu falei antes, as pausas podem te ajudar. Sempre que vos, sempre que possível, perdão. no entanto, você deve observar o seguinte, tente manter o foco direcionado nos seus estudos. Afinal, depois que você se distrai, é necessário uma pequena dose de força de vontade ali para você conseguir retomar a concentração nos seus estudos. O que acontece é que essa força de vontade, ela tem um certo limite. Como mostrou a psicóloga americana Angela Duck, no seu livro Garra. Quanto mais você usa essa força de vontade para voltar das pausas, mais difícil será da próxima vez. E a dica número 8 para encerrarmos o nosso vídeo aqui, mude os seus hábitos. Para ter um bom desempenho nos seus estudos no longo prazo, construir novos hábitos é com certeza muito eficaz. O ideal é que você desenvolva consciência sobre a importância dos seus estudos e você vá tomando gosto por eles em médio e longo prazo. Que tal chegar ao ponto de... Ao invés de reservar um breve horário pré-determinado do dia para os seus estudos, quem sabe fazer isso com as distrações pode ser o ideal e certamente vai te ajudar a focar muito nos seus estudos. Assim você vai estabelecer limites para rolar a tela do seu Instagram ou maratonar séries de TV, sobrando mais tempo para você conseguir de fato focar no que verdadeiramente importa. Tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Mas não se chega nesse estágio de uma hora para outra, é importante saber disso. Você depende de um processo no qual você vai avançando pouco a pouco a cada dia e vai aprendendo com as suas novas experiências. Então eu encerro esse vídeo aqui de hoje, principalmente lembrando que cada pessoa é diferente. Então algumas estratégias fazem mais sentido para umas e menos para outras. Desenvolver o foco nos estudos, portanto passa também por um caminho de autoconhecimento. Você está pronto para começar esse caminho? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!